Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim. E é por isso que emagrecer tem as suas vantagens. Além de trazer a vantagem de ter mais agilidade para entrar dentro de um táxi, Uber, cansar, mais devagar. Porque quando aumenta os quilos do seu corpo, você se cansa mais rápido. Porém, para você ter certeza que está emagrecendo, é só você ir no bairro centro da sua cidade e se pesar em uma balança. E nessa balança fazer o seu registro no celular para depois passar no Microsoft Excel Dia 1 um, estava com 100 quilos, dia 3 estava com 99 quilos, perdeu 1 um quilo. Assim você tem certeza que está emagrecendo.